Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. Estamos de volta, agora com mais um vídeo em nosso canal, dessa vez com uma triste notícia. desta vez para comunicar mais uma triste perda no mundo da comunicação brasileira, já que infelizmente acabou falecendo hoje, mas um querido comunicador, Todos os detalhes você confere agora. Infelizmente, a Covid-19 continua fazendo vítimas por todo o Brasil e mundo. De acordo com as informações publicadas pelo portal de notícia, que também não resistiu às complicações causadas e acabou falecendo na manhã de hoje, foi o apresentador, radialista e jornalista Gersal Freire. Na manchete publicada pelo Globo Esporte diz o seguinte, Gersal tinha 61 anos. Foi internado em um hospital de João Pessoa, mas precisou ser entubado e hoje acabou sofrendo uma parada cardíaca e não resistiu. A CBN, que pertence ao grupo Globo, lamentou, é com enorme pesar, deixamos nossos sentimentos à família e amigos.